E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre balanceamento da agulha. Você sabe o que é balanceamento da agulha e como é que funciona uma bússola balanceada? Não? Então, vamos começar a falar sobre isso. Primeiramente, algo que nós temos que, que ter em mente é que em torno da Terra existe um campo eletromagnético. E este campo eletromagnético é o responsável por fazer com que a agulha da bússola fique alinhada ao seu campo eletromagnético, justamente apontando para o norte do campo eletromagnético e para o sul do campo eletromagnético, e vice-versa. Só que esse alinhamento da agulha ele pode ser tanto é, horizontal, apontando, se alinhando ao eixo, do campo eletromagnético mas ele também pode ser vertical se alinhando às linhas eletromagnética no hemisfério sul a agulha da bússola ela pode se alinhar horizontalmente ah, ao campo magnético eh, se alinhando com o norte e com o sul né com o, o, o lado norte da agulha apontando eh, para o nosso norte magnético e, mas também a agulha da bússola ela pode se alinhar verticalmente ao campo eletromagnético, não só horizontalmente. Então, ela também pode tentar se alinhar a, a, ao campo magnético no, no hemisfério sul, apontando a agulha norte da bússola para cima e no hemisfério norte apontando a agulha norte para baixo inclinando né inclinando a agulha norte para baixo como o campo magnético exerce forças diferentes em diferentes locais da terra tanto horizontalmente quanto verticalmente essas forças que, que é, é eletromagnética fazem com que a agulha se alinhe ao campo eletromagnético sentido norte-sul mas também, voltando aqui, ó pode se alinhar ao campo eletromagnético verticalmente, para cima ou para baixo, ou de forma positiva ou de forma negativa. Tá? O ângulo é, desse, desse é, desequilíbrio, digamos assim, da agulha, desse, de, desse desalinhamento, vertical varia de área para área aqui em São Paulo esse ângulo costuma ficar aí entre 8 e 10 por, entre 8 e 9 graus é né? de inclinação vertical da agulha note aqui que nessa bússola usando em São Paulo ela está alinhada com com, com o campo eletromagnético apontando o norte da agulha para o que nós chamamos de norte magnético né horizontalmente mas também verticalmente veja bem ela está inclinada para cima ela não está perfeitamente equilibrada ela está com a ponta da agulha raspando no, no limbo né na, na cápsula em cima e na outra ponta raspando embaixo isso provoca erros de leitura pode né provocar erros de leitura então se você está com pressa se você está em velocidade fatalmente esse desequilíbrio da agulha essa falta de, de, de balanceamento da agulha essa falta de alinhamento horizontal vai provocar erros de leitura bom os fabricantes de bússola sabendo da, dessas diferenças de, de força de atração no planeta é, já foi identificado quais são as áreas dessa planeta e o nível de intensidade dessas forças então o planeta foi dividido em cinco zonas magnéticas que são usadas para calibração né para para balanceamento dessas agulhas para compensação dessas agulhas então as agulhas elas são elas são balanceadas para a zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 do planeta de forma que uma agulha uma bússola com agulha balanceada para a zona 4 ela pode não funcionar corretamente ou seja ela pode arrastar uh, na caixa da bússola em cima ou embaixo e provocar erros de leitura na zona 1 mas uma agulha que foi feita na zona pra, para a zona 3 e estiver sendo utilizado no Brasil, por exemplo, ela vai ter seu equilíbrio mais ou menos perfeito, com pouquíssima angulação para cima ou para baixo, e ela vai ter uma, uma agulha solta, uma agulha é, mais estabilizada, ela vai, vai se alinhar horizontalmente ao campo eletromagnético de forma mais rápida e mais confiável, né? não vai raspar em nenhum lugar agora se eu for com essa bússola que foi criada é, balanceada para a zona 3 e for utilizar nos Estados Unidos eu vou ter problemas com ela se eu não prestar atenção é, no manuseio fatalmente eu vou ter em algum momento é, erros de leitura falta de estabilidade né falta de acurácia eu vou demorar um pouco mais vou ter que prestar mais atenção vou ter que tirar tirar uh, novas leituras da bússola porque eu sei que a bússola não foi uh, balanceada para a zona U mas o que é exatamente esse balanceamento ok o balanceamento nada mais é do que você construir uma agulha para uma dessas zonas uh, com um peso mais peso na parte da frente ou mais peso na parte de trás ou equilibrando com contrapesos para que a agulha fique o mais nivelada possível para que ela não tenha nenhuma inclinação vertical né para que ela fique balanceada então o a agulha é construída de forma que é, colocando contrapesos uma das pontas da agulha ou criando a própria agulha com pesos diferentes tanto na parte norte ou na parte sul da bússola eu consiga neutralizar essas forças uh, eletromagnéticas verticais e a agulha vai ficar nivelada, certo? Agora você já sabe como é que funciona uma o balanceamento da agulha, o que é um balanceamento da agulha, como que ela é feita e sabe agora que existem uh, balanceamentos diferentes em cinco áreas diferentes da do nosso planeta mas aí aquela pergunta ah, mas e as agulhas de balanceamento global como que elas funcionam bom as agulhas de balanceamento global elas tendem a ter esse eixo disso que que sustenta ah, o centro da agulha um pouco mais alto né e quando eu levanto esse eixo aqui eu permito que a agulha é, se desloque verticalmente numa angulação maior até 20 graus de angulação e fa isso faz com que aumente a, a o meu uso da agulha em diferentes que eu posso utilizar essa bússola em diferentes áreas do planeta claro que nenhuma bússola vai funcionar no planeta inteiro né quanto mais perto do polo norte do polo sul você chega você já pode abandonar a sua a sua bússola vai ter que utilizar outras formas de uh, outras formas de orientação existem outras bússolas que não são magnéticas que podem ser utilizadas são mais apropriadas para para esse tipo de uso uh, então voltando aqui as agulhas, as bússolas com balanceamento global ela tem esse eixo um pouco mais alto permitindo que a agulha se desloque se desequilibre verticalmente num ângulo um pouco maior de forma que mesmo que eu esteja em diferentes áreas do planeta a, a, a inclinação vertical positiva ou negativa né, com, com a ponta da agulha para cima ou para baixo não interfira tanto uh, de forma que que não enrosque tanto na cápsula da bússola. Então é assim que funciona a agulha global. É uma das formas né, que funciona a agulha global. Certo? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece. Todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas